e opa fala galera esse é o meu último vídeo antes do réveillon é como resolver o problema do fone de ouvido que não conecta você vem em configurações sons e vibração vai lá em volume clica no de volume de mídia é só desativar e pronto Segunda dica Pera aí pai, tô gravando a tela Pera aí. É. Segunda dica, notificações Vai em mais Você vai até no, no, no, no, no, no, no Você vai até nenhum Coloca bolha Coloca coração em concluído Volta Volta se não tiver resolvido Tem outra dica também Que vem que Configurações Aplicativos Vou procurar Esse aplicativo que tem com problema Desse aplicativo de notificações é o caixa Tem Clica Notificações Cadê? Notificações Clica aqui Esse aqui Volta Faz permissões. Permissão do app. Coloca. Permitir. Permitir. Deixa eu de ver o perto. Então clica, vamos. Vamos pegar o microfone. Até. telefone Ok, um. Ok. E se não resolver. Vamos passar para a próxima dica. Próxima dica é vir aqui no visor. Coloca. então, Coloca no fundo. Coloca dois minutos. Volta. Se não resolver. Vamos aqui nas configurações. Primeiro. Você vai. Sobre o telefone Vem aqui Assistindo aparelho de bateria Você clica em otimizar Ok Agora você vai em memória Você clica em memória Clica em limpar Espera limpar Dessa vez aqui E vai sumir os aplicativos Aqui Assumir os aplicativos, fecha tudo e vamos ver o que vai acontecer. Se eu entrar no WhatsApp, eu, eu vai ver. Então quer dizer que o WhatsApp tá tudo travado na inicial. Então, esse WhatsApp precisa voltar do começo então quer dizer você puxa aqui as aqui primeiro aí é uma coisa aí é uma coisa também depois que, que a galeria ia entrar hum, você vai ter que ver você tem que colocar aqui para ver. essa foto ela passou dessa foto Então quer dizer que é para você, ok? Espero que gostem, deixe o seu like, compartilha, porque amanhã não tem vídeo por causa do ano novo. Então para vocês, deixe o seu like, compartilha, comenta, comenta, compartilha, que eu vou fazer um vídeo no canal só para vocês, ok? Valeu e